Está na hora de testar o vosso poder. Eu duvido um pouquinho mas quero ver se vocês conseguem fazer isto. Será que é possível fazer este vídeo chegar a 50 mil comentários?